Antes de começar o vídeo, então, os clássicos avisos de que aqui na descrição vão ter todos os links pra vocês comprarem os livros e também as informações eventuais que vocês forem precisar, né, já pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal, essas coisas aí que, né, enfim, vocês já estão sabendo. Então, o primeiro livro que eu tenho pra comentar com vocês é o Eles Não Usam Black Tie, eu terminei de ler ele bem no início do mês de março, e eu li o e-book da nova versão, que tem uma introdução falando sobre o livro, tem uma capa nova, inclusive, bem bonitinha. O livro ele foi lançado originalmente em 1958, mas ele tem um tema muito atual ainda, porque justamente ele fala sobre luta de classes e a nossa reivindicação por direitos trabalhistas. O livro ele não é um romance, como tradicionalmente a gente vê, né, que tem descrição de fala, descrição de personagem, de lugar, etc. Né? Não é isso, é basicamente o roteiro da peça de teatro que o autor ele escreveu lá na época né, que o livro foi lançado. E mesmo sendo apenas um roteiro, é muito incrível a forma que você consegue realmente imaginar tudo o que está acontecendo e você consegue entender a história de capa-rabo. Basicamente é sobre uma família que o pai dessa família já tem aí um histórico de ser o cara que puxa as greves dentro da fábrica que ele trabalha. E um dos filhos desse cara também aí tá trabalhando nessa mesma fábrica e ele vai ser o contraponto, no caso, a pessoa que não vai querer participar dessa greve e aí vai mostrar um grande furdunço que vai ser esse movimento E é muito legal pra justamente a gente parar pra pensar um pouco Sobre o que que estamos vivendo e a maneira que nós estamos lidando Com o nosso desmonte que está rolando no Brasil dos direitos trabalhistas, né? Que as pessoas estão parando de ser CLT e tá todo mundo virando PJ Porque PJ não consegue fazer greve, não consegue reivindicar pros seus direitos Então assim, abre teu olho O segundo livro que eu li no mês de março também foi graças ao meu privilégio de trabalhar na editora Que foi o Como o Rei de Elframi Aprendeu a Odiar Histórias, da Holy Black que é o um livro também ali que se passa no mesmo universo do príncipe cruel, rei perverso, arranhando nada. E esse livro é praticamente todo ilustrado, quase todas as páginas tem alguma ilustração, e é, são um compilado de vários contos sobre o Cardan, que é um dos protagonistas ali da trilogia O Povo do Ar. Tem contos que literalmente são quando ele era criança, e é muito, muito, muito tempo atrás, e tem contos que se passam inclusive depois que acabou arranhando nada, então por isso já... Indico você aí a ler esse livro apenas quando você terminar é, os três livros da trilogia Porque justamente senão você vai pegar alguns spoilers De qualquer forma é um livro muito bonito, visualmente é um livro muito bonito E olha que eu li no digital, então era tudo em preto e branco, né, por causa do Kindle Mas mesmo assim eu já fiquei impressionado com as ilustrações maravilhosas E eu quero muito, muito, muito livro físico pra realmente reler esse livro Porque é uma leitura muito rápida pra agora sim ver... As ilustrações e, tipo, sentir as coisas. E as ilustrações, elas combinam muito com o que tá sendo escrito. Não são só imagens bonitas, elas realmente contam um pouco da história ali, né? Sem dizer nada, elas também estão falando bastante coisa. No momento que esse vídeo sair, o livro ainda vai estar em pré-venda. Se eu não me engano, o lançamento dele é para maio né? Falta mais de um mês e eu tive a honra de entrevistar a Holly Black e foi incrível. Eu vou deixar aqui na descrição também o link para vocês irem lá ver a live que a gente fez com ela e foi muito, muito, muito legal. E em breve vem mais coisas aí. Fiquem lá me seguindo no meu Instagram, porque qualquer novidade eu solto por lá também. O terceiro livro que eu li este mês foi Tudo é Rio da Carla Madeira. Esse livro que na verdade eu tinha começado a ler ele em fevereiro e aí eu dei uma pausa e voltei agora, no caso, no iníciozinho do mês também. E é um livro muito diferente do que normalmente eu indico aqui no canal, mas é um livro realmente muito, muito, muito legal. Esse livro aqui, ele conta a história de um triângulo amoroso envolvendo um casal heterossexual e a maior prostituta da cidadezinha pequena que eles moram. E basicamente essa prostituta, ela não só é prostituta como ela gosta de ser. Então assim, tem todo um outro esquema envolvendo ela, que é muito legal, os capítulos que a gente conhece no ponto de vista dela, porque justamente ela apresenta todo um outro viés sobre prostituição. E além dos capítulos narrados pelo Lucy, que é a prostituta, também temos os capítulos narrados pelo casal. E aí a gente vai entender mais sobre o que foi que aconteceu de fato com eles, é, pra eles terem essa crise no relacionamento, e justamente... O porquê que eles chegaram a ser daquela forma Esse livro, ele é narrado de uma maneira, assim, absurdamente incrível O livro, ele não vai ter falas demarcadas com travessão ou com aspas Mas você nitidamente, enquanto estiver lendo os parágrafos, você vai entender o que é uma fala e o que não é A Carla Madeira, ela fez uma escolha incrível de palavras porque realmente você lê muito rápido E não parece que não tem fala, digamos assim, né? Não tem falas que vão dividir a página e vai fazer parecer que tem menos coisas escritas. E o título, né, Tudo é Rio, é uma coisa muito presente ao longo da história porque justamente tem várias metáforas sobre a questão do amor ser uma coisa líquida, do amor ser uma coisa que só vai e você tem que acompanhar e às vezes acontecem coisas esquisitas dentro desses rios, não é mesmo? Então assim, turbulências. e Adorei ter lido e foi realmente uma surpresa muito grande porque eu não sabia que eu ia gostar tanto assim desse livro. O quarto livro que eu li este mês foi Sombriossos, o primeiro livro da série Grisha, da Lei Bardugo. Esse daqui foi o livro desse mês, do Ana Lulê, que a gente faz lá no Instagram. A live também vai estar salvo, vou deixar aqui na descrição. E foi uma live super legal, a gente falou sobre o livro, a gente falou sobre a série e coisas assim, foi incrível. E é uma reedição é, publicada pela Planeta Minotauro e eu adorei ter relido, porque na verdade eu já tinha lido o livro na outra edição da Gutenberg. E eu reli dessa vez e foi muito legal, foi muito surpreendente ter relido essa história, porque justamente eu já sabia a maior parte das coisas que iam acontecer, mas eu não lembrava todos os detalhes minuciosos da história. Se você não conhece nada sobre isso aqui, basicamente a história é sobre um universo em que existem pessoas que têm poderes, que são conhecidos como os Grishas. E ravica é o país em que a história se passa, e ele é dividido com uma gigantesca sombra, que essa sombra basicamente abriga uns monstros muito surreais e bizarros que quando você entra nesse lugar, basicamente você vai ser atacado e eventualmente você vai morrer. Mas eles precisam fazer essas viagens de uma ponta para outra porque senão o país não vai ser conectado, não é mesmo? Mas assim, perigoso, não aconselho você a ir para esse lugar. E é justamente nesse cenário em que o livro começa, com a Alina, que é a nossa protagonista, entrando nesse lugar porque ela faz parte do exército e quando ela e o melhor amigo dela estão sendo atacados, ela descobre que ela é uma Grisha, e ela não é só uma Grisha, como ela é a Grisha. Porque ela é uma Conjuradora do Sol, uma coisa que até então era só uma lenda. E a então, ela vai entrar nessa jornada pra ela descobrir os seus poderes e ser treinada junto com os grixas, já que ela ali tá naquela fase em que, em tese, ela já deveria saber tudo sobre os poderes dela. Eu amei muito ter relido esse livro, quero muito assistir a série da Netflix. Mesmo que não seja super fiel à, à história original, é, eu acho que vai ser uma série muito incrível, o trailer está incrível. Se eu não me engano, A Planeta também vai relançar o segundo livro esse mês de abril. Então eu já vou entrar aí no, na releitura de novo, porque eu já li também o segundo livro. Pra já me preparar pra quando sair o terceiro livro, que eu ainda não li, eu ler e já me meter junto disso daí pro resto da vida. E o quinto e último livro que eu li também foi graças ao privilégio de trabalhar na editora. Que foi o livro Branco Perdido Que é o segundo livro da trilogia Das maldições ancestrais, que o primeiro é O Pergaminhos Vermelhos da Magia Que essa daqui é a capa antiga, que era muito a capa nova Porque ela, eu acho ela particularmente Muito mais bonita do que a primeira Novamente nós vamos aí conhecer mais uma aventura De Magnus Bane e Alec Lightwood Que no caso é o Malek Que no caso é o melhor casal do universo de Shadowhunters da Cassandra Clare Eu obviamente li a versão digital Porque ainda não, o livro não está impresso Mas em breve eu espero ter essa edição aqui na minha, na minha estante Porque realmente é um livro muito legal Eu gostei tanto do primeiro quanto do segundo Mas eu acho que o segundo livro Ele me deixou muito mais com um quentinho no coração Porque tem muito mais momentos Deles dois sendo muito fofos principalmente porque esse segundo livro ele se passa três anos depois do primeiro, que justamente é quando já terminou os Estudiantes Mortais. Então, eles já estão juntos há muito mais tempo do que eles estavam no primeiro livro. E, no caso, eles também adotaram um pequeno bebê feiticeiro. Os primeiros capítulos do livro são completamente com service pra quem gosta de Malek, porque são basicamente cenas... Deles dois tendo uma vida de casado Só que sem serem casados ainda E justamente eles sendo fofos com o filho E aí o filho fica fazendo várias coisas idiotas Porque ele é um bebê E logo depois realmente entra a parte da Cassandra Clare mesmo Porque assim, eles vão ter que ir para Xangai Tentar derrotar um plano De alguns vilões muito específicos Que eu não vou entrar em muitos detalhes porque justamente, mais uma vez, eles querem dominar o mundo e fazer com que todo o submundo vá para o mundo dos mundanos. E é aquela coisa toda lá que a gente já conhece. E nesse livro especificamente a gente tem uma novidade que é justamente o fato deles serem pais. Então eles estão a todo momento se questionando se eles não estão fazendo coisas perigosas que são capazes de matar os dois. E assim, eles não querem deixar o filho deles órfão, porque o garoto ainda é um bebê. Então, é muito legal ver essas discussões e até mesmo esses questionamentos internos que eles dois vão fazer. E assim, eles são fofos, incríveis, e qualquer coisa que esses dois tiverem, eu vou ler. E esse livro não é o último ainda, ainda vai ter um terceiro, que eu espero que ainda tenha mais deles dois juntos sendo fofos, e mais do filho dele, porque ele é maravilhoso. É, esse livro também está em pré-venda, então aqui na descrição vai estar o link lá pra vocês comprarem. E tem brindes que são incríveis e estão espalhados pelo meu quarto, porque assim, eu já peguei pra mim, né? Porque tem dessas também desse privilégio. Bom, é isso, a minha bateria tá acabando. Aqui na descrição, então, vão ter todos os links pra vocês comprarem esses livros. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar ajudando muito o canal a continuar crescendo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, não mordo e eu sou super legal. E deixe seu joinha aqui embaixo e comenta quais foram os livros que vocês leram nesse mês de março. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!